Olá, família SWA! Tudo bem com vocês? A dúvida de muitos alunos é como realizar a renovação do visto junto à imigração. O processo é online, feito por meio do site oficial do Irish Immigration Service. E eu vou ensinar você o passo a passo da aplicação do seu visto e permanência aqui na Irlanda. A primeira coisa que você irá precisar antes de iniciar a sua aplicação é realizar o teste de proficiência Thai ou IELTS, que é provido pela sua escola na qual você realizou o primeiro período de intercâmbio. Após isso, é preciso realizar a renovação do curso de General English aqui na Irlanda. E a escola na qual você se matricular para a renovação irá emitir a Acceptance Letter, que é a carta de aceitação da sua matrícula e que irá comprovar a quitação do seu curso. A Medical Insurance, que é a policy de seguro governamental, a data de início das aulas e o seu attendance, que é a sua taxa de frequência às aulas e que precisa ser superior a 85%. Então vamos combinar. Uma coisa é muito importante é que você compareça a todas as aulas. Pronto, finalizada essa etapa, você irá precisar separar o seguinte documentação. O resultado do teste de proficiência Tile Wilds, a Acceptance Letter, o Medical Insurance, a foto do antigo IRP Card e a foto do seu passaporte. Em seguida, você irá acessar o site inisonline.jahs.ie. Se for o caso, você precisará fazer o seu registro no sistema. Basta incluir o seu primeiro e último nome. Importante seguir a maneira como ele está no seu passaporte, e-mail que você irá utilizar para contato e definir a senha de acesso ao sistema. Logo após isso, você precisará fazer o seu login no sistema para que você possa iniciar a sua aplicação. Na página inicial do sistema, você precisará selecionar o campo Application for Permission to Remain in the State. Aplicação para permissão de permanência no país. E, logo em seguida, selecione Registration Renew, Renovação de Registro. A primeira página do formulário é uma declaração na qual você, aplicante, se compromete com a veracidade dos dados enviados e que concorda com a solicitação de documentações extras em caso de necessidade. Selecione o item que está na parte inferior da declaração, na qual diz Have read and agreed to this declaration. Eu li e concordo com esta declaração. Não se esqueça de salvar cada etapa para o caso de precisar continuar o processo em outro momento. Na segunda página, você poderá conferir a Data Privacy Notice, nota de privacidade de dados, na qual diz que o Departamento de Imigração se compromete com a segurança dos dados que você está enviando pelo sistema. Selecione o item que está na parte inferior da declaração, na qual diz em português. Ao selecionar essa opção, eu deixo ciente que li e entendi as informações providas acima pelo Departamento de Justiça com o propósito de garantir a transparência do processo e o uso dos meus dados pessoais. Na terceira página, você irá inserir o Applicant Details, Dados Pessoais. Nele, você incluirá Registration Number, o número de registro. Esse é o número que se encontra na parte de trás do seu cartão IRP. Current IRP expiring date, data de expiração do seu visto Stamp 2. Your name as on your current IRP card, o seu primeiro nome, assim como aparece no seu IRP card. surname as on your current IRP card, o seu sobrenome, assim como aparece no seu IRP card. Application number, é o número que você encontrará na frente do seu cartão IRP e na parte superior direita. Include your current postal address, o seu endereço atual, levando em consideração rua, cidade, condado e air code. Nessa mesma página, você ainda precisará incluir os seus dados de nacionalidade, número do passaporte e a data de validade do documento. Fique atento! Na etapa 1.17, responda sim para a pergunta Have you previously registered for an IRP card using this passport? Você já se registrou para um cartão IRP utilizando esse passaporte? Em seguida, você precisará selecionar o Permission Type for Renewal, tipo de permissão para renovação. No caso de uma renovação para o curso General English, você deverá selecionar Stamp 2. Inclua qualquer detalhe adicional em caso de necessidade e salve para seguir para a próxima etapa. Nesta etapa, Support Documents, você precisará fazer o upload dos documentos que você separou para a aplicação. No primeiro campo, será necessário fazer o upload da sua assinatura, que precisa ser legível, escrita em papel branco, tinta preta e fotografada em horizontal com sua câmera de celular. O segundo documento que você precisa enviar é a página do seu passaporte, onde consta sua biometria e fotografia. O terceiro documento precisa ser uma foto frente e verso do seu IRP atual. E por último, você deverá realizar o upload dos documentos extras, o Acceptance Letter, Medical Insurance, resultado do IELTS ou se você já o tiver. Na última página do formulário, você irá encontrar o Submit Form, que é a página de conclusão. Não esqueça de selecionar a opção I confirm that I presently residing in the state at the time of making this application. Eu confirmo que eu resido atualmente no país no momento em que realizei essa aplicação. Clique no botão inferior que se encontra na página Submit Form, Enviar Formulário.